aprender as vogais A E I O U letra A A D Avião A de abacaxi A de ave. Letra E É de espelho É de escola É de Esquilo. Letra I. I de Iman. I de I de isca letra O. de ouro O de olho O de oásis. Letra U o de urtigas, o de umbigo. De um, a, e, i, o, u. Agora tu já sabes o a, e é...